Oi mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu mais novo jogo e talvez o melhor de todos que eu já fiz. o meu jogo, o nosso jogo que não adianta falar nosso agora que só tem eu aqui falando, né? Mas esse jogo foi feito com sete pessoas essa foi a maior equipe que eu já fiz de jogo na minha vida sério, e foi incrível, sinceramente eu gostei de trabalhar com sete pessoas aliás, eu conhecia todo mundo, né? Todos os amiguinhos então assim... Ah, e só um aviso também antes da gente começar Tá muito quente, tá muito quente Tô tendo que gravar de janela aberta Então se vocês ouvirem passarinho, cachorro, codorna Porque tá muito quente, não tem como eu fechar essa janela, sério Não tá sede servindo pra muita coisa Bom, esse jogo foi feito na matéria de experiência criativa com foco em acabamento. Eu falei um pouquinho sobre ele no vídeo sobre o quarto perito, você pode assistir clicando aqui nesse card. E ele realmente, assim, ficou muito bem acabadinho e eu trabalhei como artista nesse jogo. Gente, eu posso falar agora que eu fui artista na faculdade, mãe, eu fui artista em algum momento. <risos> Muito, foi fui um artista 3D nesse jogo, foi muito legal. O tempo de desenvolvimento dele foi de uns 3 meses que foi o tempo do período, do semestre em si, né? E essa é a página dele aqui no It.io. O link tá aqui na descrição, lembrando que ele é apenas para PC, porque gente, é mais fácil pra gente que tá começando a fazer jogos para PC, do que jogos para celular. Essa página tá incrível, incrível. Ele tá baixando ali, já tem um tempo que ele tá baixando, tô com medo que, eu, que ele não baixe inteiro até eu poder gravar, mas tudo bem. E antes de mostrar o resto da página, que tá incrível, eu vou mostrar para vocês o Twitter. Esse foi o primeiro jogo que a gente fez um Twitter, eu gostei muito. A gente conseguiu bastante retweet, assim, até tipo, na questão seguidor, não foi muito mas a gente tinha um engajamento muito bom, sabe? Então, muito legal isso, a gente postou várias coisas aqui vários timelapse, ó muitas coisinhas legais eu tive que parar de postar timelapse porque meu aplicativo bugou, mas muitas coisas legais foram feitas, olha só tinha também no meu vídeo ali que apareceu no lado, porque eu eu faço várias coisas ao mesmo tempo Mas muitas coisas legais foram postadas aqui é... Ai, eu, muito, eu fiquei muito orgulhosa do resultado final E eu realmente acho que esse foi o melhor jogo que eu já participei Que eu já fiz junto com os meus colegas Porque ele ficou realmente bom eu Acho que é o melhor jogo que tem no meu Itchaiô atualmente Vamos dar uma olhada então nessa página linda, maravilhosa que temos aqui não vou mostrar o videozinho, porque o videozinho aparece no jogo. Essa aqui são algumas imagens que a gente tem do desenvolvimento do nosso jogo. E aqui estão todas as nossas pessoas que, de alguma forma, contribuíram a criação do jogo. E também as pessoas que fizeram o jogo, no caso, a nossa equipe, né? Nós temos o Biscuit12, que ele foi o artista principal, o lead artist, Lucas Schermack, o Matheus Mudge, eu... Eu ia falar a Isa, o Vitor Lammers, o Dunk e a Eloísa, que é a PinkStream. Bom, os cargos estão aí, a gente teve bastante artista, porque tem, teve que fazer muita coisa, mesmo assim a gente pegou alguns assets da internet, porque não tem como fazer tudo, era muita coisa. Eu fiz o game design também. Muita, acho que a maioria das pessoas participou no game design, né? E eu também fiz algumas dublagens no jogo, gente. Sim, voltei. Eu voltei. Sempre dublando, né? Porque não dá. Depois que eu comecei a dublar, nunca mais parei. Essa é a verdade. E a gente também tem aqui uns special thanks para algumas pessoas que ajudaram a gente nessa jornada desse jogo que foi... Olha, deu trabalho, gente. Vamos agora abrir o jogo e... Tô muito ansiosa, gente, tô muito ansiosa Vou botar aqui meu fonezinho, né Porque tem som, tem eu falando, tem de tudo Que cor que vocês querem botar essa? A gente vem aqui, ó, depois que você baixa a pastinha, você extrai ela E vai aparecer outra pastinha, aí você clica e clica em anxietywires.exe Ó, ó, a gente vai botar em português, tá? Vou botar em português In a house a bit far off the city lived a humble family. The father had a toy workshop where he built his toys. The mother was a simple housewife and the daughter, <laughs> a beautiful young child that liked everything that her father did. The father then made a doll for his daughter. The girl was extremely happy and amazed with her new and beautiful doll. But on a certain day, the family left leaving the doll and the house behind. The days passed by, months passed by, years passed by, but the family never returned to the house, and... Unfortunately, that beautiful and adorable doll started to get worn and deteriorated. <laughs> Em português, videozinho. A gente tá trabalhando em legendá-lo. Olha só, esse é o início do jogo. Onde eu estou? Acho que este é o caminho certo. Mas, resumindo o vídeo, é, o pai... As respostas que eu estou procurando devem estar aqui. Fica quieta. Resumindo o vídeo, o pai da menina... O pai da família, ele era um marceneiro e ele fez essa bonequinha para ela. Só que um dia eles tiveram que sair e eles deixaram para trás a bonequinha. Tudo aqui é de madeira. E é provavelmente feito nessa mesa. Olha, gente, a mesa que eu fiz. Olha essa vela, que linda. O foco do jogo é a exploração. E a ideia dele, é, como diz o nome, é sobre o medo. Como o medo ele prende a gente, e se a gente se soltar desse medo a gente consegue explorar coisas incríveis. Algumas letras estão faltando. <risos> Óbvio que eu ia cair. Ó, Aqui é muito alto, faz muito tempo que ninguém entra aqui. Muito escuro E eu não gosto do escuro Gente, tá muito lindo Eu sei que ele é um pouco escuro Mas essa era a nossa ideia mesmo é A estética do jogo A gente se inspirou bastante em No Tim Burton no geral Nos filmes dele A gente se inspirou também em Unravel Bom, foram muitas referências me <risos> joguinho no chão, galera. Ai, olha que bonitinha ela. Olá! Tem alguém aí dentro? Ai, você viram pra mexer o mouse, que louca! Ai, olha que lindo! Ai, essa é topo do vídeo! Que coisa mais linda! A luz entrando! Uh! O que? O que foi? Opa! Você me assustou! Quem? Quem me assustou? Gente, a Bali Bali não tá aqui. Baliani. Cadê ela? A Bali Bali era pra estar aqui. Pra ela falar. Ai, olha, ela tá ali. Não sei, gente. Bali, me responda. A Bali não quis falar comigo Bom gente, é um jogo de exploração Então assim, eu jogando ele Não vai trazer muita coisa A não ser que você jogue sabe? Cada pessoa vai ter uma experiência Diferente já que eu foco a exploração Então Eu sou péssima Não consigo subir em nada Tem, O meu editor é muito velho Então aqui tá realmente Muito escuro pra eu enxergar mas talvez para vocês fique melhor, dependendo da qualidade do seu monitor. Tô me sentindo tão pequena! Ai! Tô ficando nervosa! Ó, oh, gente, tem muita coisa aqui que eu fiz. A mesa, o painel de ferramenta ali, não sei se vocês estão enxergando. Tem também essa caixa. A textura a gente dividiu entre eu e o João. Mas é muito legal você jogar um jogo que tá tão lindo assim, tá com uma iluminação perfeita. E ver essas coisas lá tomando vida, sabe? É muito lindo. Acho que eu não sei subir a escada. Tinha uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, que é o projetor, mas acho que eu não consigo subir até lá. Oi, é o Matheus. Eu tô editando o vídeo e eu percebi que a Isa queria muito mostrar o projetor. Então, eu dei uma jogadinha e eu consegui subir a escada pra mostrar o projetor pra vocês. Uau! Quantas estrelas? O que está escrito aqui? Bom, é isso. Então vamos voltar para a finalização do vídeo. Bom gente, esse é o jogo. Ele é um jogo com foco em exploração, como eu disse. Então cada pessoa vai ter sua experiência, vai poder explorar coisas diferentes. Eu sou muito ruim mecanicamente, então é muito difícil para eu mostrar tudo para vocês. Mas eu achei que ficou incrível o resultado, todo mundo cooperou, todo mundo trabalhou muito bem. E eu, eu fiquei muito feliz, gente, esse foi o melhor jogo, comparem aí com os outros jogos que eu já fiz, com os outros vídeos que eu já fiz, pra vocês tirarem as conclusões de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, o que você achou de tudo, comenta aqui embaixo. Se você gostou, se você não gostou, dê os seus feedbacks, entra também na página do DITIO e comenta lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e te deixar a sua opinião sobre o jogo. Tchau!